O embarque do trem ele fica é, atrás da rodoviária. Essa é a rodoviária de Curitiba. E aqui é o embarque ferroviário. Pode ser Que dá pra você ir, tipo, mais reservado. <risos> Nossa, cadê o 14, gente? Ah, esse sim, ó, o de luxo ali. <risos> tá Eu não falei quase com ela porque um pouco a falar. Oi pessoal, eu sou a Lita. Eu sou a Thay. Esse é o canal Pensou em Viajar. A gente contratou bastante antes <risos> de. É dar um play e ela já esquece <risos> tudo que eu falo Hoje a gente vai fazer o um passeio De trem de Curitiba pra Morretes é, A Thayla, na verdade, fez uma pesquisa bem Extensa Pra achar o melhor preço E aí ela encontrou essa... É uma agência? É uma agência chamada Osa Tour Turismo Eles estavam com o melhor preço Então, enquanto os outros Estavam saindo 265 com, com o Almoço, esse tava saindo por 230 com o almoço só que aí é, eles faziam 185 sem o almoço também, então é um passeio de trem aí lá tem o tour por Morretes é, tem o tour por Morretes, eles levam a gente até Antonino, que é uma outra cidadezinha que tem Fazem um tour panorâmico e depois a gente volta de van pela Estrada da Graciosa, que também parece bem é bonita. A gente vai deixar o link aí dessa agência, se vocês tiverem interesse, é... que ela não é muito divulgada, mas Até eu tô com medo de é, ser um é, Mas aparentemente ela ficar... é, eles parecem ser, ser, eles estão há 35 anos Entendi. no mercado e, e ele garante que, que ele certo, volta é? pela Estrada da Graciosa, independente do tempo. Tem uma guia turística aqui no Fagão, toda que vai contar a história de onde a gente vai passando e então. tal. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha aí, ajuda a gente a crescer, por favor. A tipo gente nada, trazer mais né? um informações. Todo muito bem-vindos ao nosso passeio, Serra Verde Express, numa estrada fantástica em que eu sou de engenharia. Classe turística, eles entregam essa caixinha que vem com essas esses lanchinhos e você pode escolher água ou refrigerante. Nada demais, mas dá uma é enganadinha na forma. Trouxemos outros lanchinhos. É, caso a gente trouxe precisa. a farofa na bolsa. Farofa, o pegaína, bolacha, feijoada. Muito um bonito. É um meio cansativo, né? É umas... de... Chega uma hora que okay. dá um mod e mas, mas vale cada centavo. <risos> Aqui na tá? ar condicionado, eu espero Mais ah. Lá nos últimos bancos, a gente precisa ser Hum, Essa é a batida de maracujá hum? Essa é a batida de maracujá que é tem cortezinha aqui Com de canela, licor de banana até tá exporta, a maior parte do gengibre daqui vai pro Japão A cor de banana é de outro mundo. Morretes é conhecida pela, pela produção de banana aqui, então praticamente tudo é feito de banana. Por isso que o barreado vai banana, por sinal. Então a gente também vai visitar a gente também vai visitar a fábrica de bala de banana. O prato típico aqui da região é o barreado. Então o barreado consiste basicamente para quem é de São Paulo uma carne louca. <risos> tipo isso. É uma carne que eles, é feita com peito de, de boi E eles deixam cozinhando, basicamente, por muito tempo Eu acho que vai torcinho um também É, vai ter um filho, não tem temperos típicos é, da região E eles deixam cozinhando por muito tempo até ela desmanchar Então o que eles fazem? Pra você comer, você tem que pegar o caldinho marreada, com farinha de mangiota assim, assim. faz uma caminha no prato faz uma caminha, é... coloca a banana e faz um purê a banana que eles já deixam até aqui é. e depois disso é só você colocar calor infernal e barreado normalmente a gente é melhor no frio né porque ele é uma carne é bem quente muito quente então a gente pediu esse alacarte aqui no Madaloso e foi R$ 37 reais cada uma né quanto 37 é só você quanto foi acho que o meu foi 48 antes 58 ah! olha o tamanho da comida Fica a dica gente, o Lacarte aqui no Madalonso Dá pra duas pessoas Dá pra duas pessoas tranquilas. Eu não sei como a gente vai comer tudo isso Eu sei hum? Eu sei falando que eu não faria o boia cross aqui no Rio porque eu teria medo de me afogar que você me falou, Tyler? que Bosta não, <risos> bosta não afunda. Sim. Aqui como vocês podem ver tem essas barquinhos para fazer canoagem. O pessoal também faz bastante boia cross. E tem outros esportes que o é pessoal pratica E tem também um parque que abriu recentemente, Ecoa E tem até balão, se você quiser Então a cidade ela é bem turística e também é própria para o ecoturismo He just Trouble. No <laughs> trouble. On the line. balando, ou Juliana seja... Márquez. Ah, entendi. Matheira aqui, Ah, é My word What I don't know Estamos de volta aqui no, na rodoviária de Curitiba Só o pó da raviola Estamos bem cansados, foi bem corrido Mas se você gostou do vídeo Se você quer fazer esse passeio de trem Dá um joinha é, Se inscreve também no canal A gente fez a primeira temporada no Chile e a segunda temporada vai ser uma viagem baratinha pelo Uruguai e Argentina. Então até a próxima. Tchau!